Oi, Alô? É, o Franz, os logistas, sim Ah, você tá com uma obra para fazer? Entendi Cara, quanto que eu cobro? Ó, eu cobro 50 reais o metro É Isso Ah, então, é Entre 50, 55, depende do tamanho do piso Mas nessa faixa aí Beleza? Não, qualquer coisa você me fala Beleza, vou ficar te aguardando então Valeu você faz orçamento assim por telefone? Tá perdendo dinheiro. Pessoal, uma coisa que eu aprendi nos meus 22 anos de profissão: nunca dê preço por telefone. Por quê? Pessoal, essa é uma das estratégias que eu vou falar para vocês, vou explicar detalhadamente para vocês no meu novo curso Como Montar Orçamentos Lucrativos. Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, use seu telefone para dar preço. Não mande preço por WhatsApp nunca. Tem uma técnica, uma estratégia para você ganhar muito dinheiro com assentamento de piso e não é passando preço por telefone. E você quer saber como que você vai ganhar dinheiro assentando piso? Então fica ligado. No primeiro comentário desse, desse vídeo e na descrição vai ter o nosso link do Telegram. Entra lá, faça parte do nosso grupo do Telegram em breve eu vou estar lançando esse novo curso, Como Fazer Orçamentos Lucrativos. Vou te ensinar tudo que eu aprendi nos meus 22 anos. Como montar orçamento, como ganhar dinheiro com assentamento de piso, como fazer os orçamentos da em Lucro, como fazer orçamento para grandes obras, para pequenas obras, para reforma. Orçamento para reforma é bem diferente de orçamento para casa nova. Então tudo isso eu vou te explicar nesse novo curso. É só você entrar, se inscrever no nosso Telegram Assim que o curso estiver disponível, eu vou abrir vagas para a primeira turma com vagas limitadas. Então, pessoal, não perde. Entra aqui, se, se cadastre no Telegram, em breve eu vou estar lançando o curso para a primeira turma. São vagas limitadas. Se você não estiver no Telegram, perdeu, você não vai saber como ganhar dinheiro com o saneamento de piso. Beleza? Fui!